Cara, pior que o K deve estar tipo aqui assim, ó. E eu vi, eu vi. Eu vi o vídeo dele explicando como ele joga, velho. Aí eu sei, se eu vi o vídeo dele, eu sei jogar igualzinho ele. Então se eu sei jogar como ele, eu sei onde ele vai estar agora. Eu não tomo gank de Evelyn. Não da Evelyn do K, pelo menos. Vai ter uma Evelyn escondida aqui vai me dar cá Ah! Susto velho? Ai, filha da puta!